Estou hoje com o meu amigo Sóstenes Mendes, pastor em Belo Horizonte do Projeto Adoradores, um amigo de longa data, né? alguém conhecido aí na nação, tanto como um ensinador da Palavra de Deus, como também uma referência no louvor e adoração, que nos presenteou com um curso extraordinário sobre vida de louvor e adoração, trazendo a importância, o poder da música né? na, na nossa prática de vida cristã e, embora não limite a aplicação disso só aos músicos. Toda vez que eu converso com o Sostens sobre qualquer assunto, eu sou abençoado, mas essa, essa área, ele realmente me deixa intrigado, perplexo, é, é, é, me acrescenta muito. Então, além de divulgar o curso, que é o propósito desse vídeo, eu quero encorajá-lo, né, eu gostaria que algumas dessas informações pudessem fazer você pensar, mexer com você. Então, sócios obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa conversa. E você mencionou anteriormente algo aí que me deixou muito curioso, que diz respeito ao som do Éden. Então, vou pedir que você fique à vontade para já entrar rasgando com o assunto. A gente lida com música como se fosse algo lá da Grécia, só arte. Alguns ainda consideram que ela é a profissão. E ela pode ser um elemento na arte, como também, uma como também pode ser um elemento na profissão. Mas não é só isso. Mas não é só isso. A música é um elemento divino. E a gente poderia usar uma expressão muito coerente de comunicação de energia. Uau! Embora pode ser que alguém ache esse negócio de energia meio... Nova Era místico, mas eu não estou falando de nada místico. Eu estou falando de algo, energia de literal. Verdade. Literal. Quando você é, entende pela palavra que e disse Deus haja luz e houve luz e disse Deus haja luminares e a... Deus o está Senhor. usando a sua voz. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela palavra. Tudo que existe foi criado pela palavra. É o entendimento, sem polarizar aquilo que é espiritual, aquilo que não é espiritual, entendendo que tudo é espiritual, inclusive o físico. É, a palavra é o elemento da comunicação de energia construtiva. Então eu posso dizer a você, você tá bonita hein, cara? Obrigado. <risos> Bondade sua. Outro diz assim, não, não estou achando tão legal, não. E o outro acabou, arrasa com a vida dele. Porque a palavra, ela mexe. E vida de louvor e adoração, que inclui inúmeras formas, inclui música. E na música, nós temos um, um, um complexo de elementos muito denso, em que a palavra é levada por uma nave de graves, médios e agudos e permeia o mundo espiritual, mas também toca o corpo, toca a alma, toca as emoções, toca o intelecto. Então Deus usa a palavra dele e disse Deus, esse disse Deus, ele tem um propósito está ali. Deus está revelando com o poder da palavra que Deus tem, ele criou todas as coisas. Aí ele coloca em mim e você, e coloca em nós semelhantes à sua imagem, somos feitos à sua imagem e semelhança, coloca também o poder de falar, o poder de usar a música, o poder de criar tons, melodiar. Só o homem faz isso, porque isso é uma ferramenta espiritual de construção. E aí esse som vem para o Éden. Né? Esse som está no Éden. E é quando a gente lê em Gênesis, a gente diz que no final do dia, na viração do dia, no original tem uma expressão lindíssima que os judeus usam, é, no tempo da brisa suave. A brisa suave. E aquela brisa suave é o huak, ou ruar o sopro, o espírito. Então quando Deus vinha, vinha o som da voz de Deus e o som vinha, obviamente, com o vento. Porque o som é a movimentação de partículas de ar. A presença de Deus, ela era registrada naquele horário do dia com o sopro e o som da voz de Deus. E esse som, ele foi extinguido. Adão e Eva fora do Éden não tiveram mais esse. Então você pode imaginar Adão, Eva, seus filhos e todos os seus descendentes, questionando como acontecia no Éden. O que era Deus vir? Aí quando você chega em, em Jubal, em Tubal, naqueles primeiros artífices. Criando os instrumentos. Jubal criou, criou o som da flauta. Ele descobriu uma forma de produzir sopro e barulho que gerava um som. A flauta se tornou sagrada. É o primeiro instrumento considerado sagrado. E aí quando você vai para o órgão, já a tecnologia mais avançada, nada mais é do que várias flautas juntas e o sopro passando por elas. Isso aqui é um órgão. Por isso é considerado o órgão o som sagrado. Porque desde o início, lá na, nos dias de Adão, o homem busca a presença de Deus com o um som. Porque o som traz a presença de Deus. O som revela a presença de Deus. Por isso a música. Por isso nós cantamos e adoramos e louvamos ao Senhor com música. E aí eu, eu me encho do Espírito Santo. Paulo vem e diz, encha-te do Espírito Santo. Falando entre vós. Falando. Usando a voz movimentando as partículas de ar, como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. E isso não pode ser uma coisa só que o músico faz, só o músico que faz. Isso precisa ser algo que todos nós tenhamos liberdade de ir para diante do Senhor, possamos aprender, afinado ou não, com instrumento ou sem, mas aprender a usar essa ferramenta diante de Deus. Sim, porque, por exemplo, se eu sou um músico habilidoso, afinado, eu posso ser um instrumento para outros. Sim. Mas não sendo. Pelo menos eu, no chuveiro, posso me garantir o meu benefício disso. Sim. Não, e no culto, o culto congregacional, você sozinho, todo o tempo, é uma ferramenta que todo mundo... É igual beber água. O médico diga, diz, é, você precisa tomar pelo menos esses três copos de água aí por dia. Ou três litros, alguns dizem. Você pode pagar alguém para tomar água para você. Você pode pagar a banda para cantar para você. Mas nada substitui você mesmo tomando água. Muito bom. Você mesmo usando a voz e melodiando. Aí o som do Éden é... Vinha um vento, esse vento tem um som, e é a presença de Deus. O Tubal, Jubal, todos aqueles artífices foram desenvolvendo ferramentas físicas. Até alguém desenvolveu um violino, um piano, Formas mecânicas, terrenas, limitadas, temporais, de se produzir som. Mas, no final das contas, o que resta de som mesmo que atrai a presença de Deus é essa flauta aqui. Por aqui, sopra o vento e sai um som com um timbre que é único. O seu timbre é único no mundo espiritual e é único no mundo físico. Qualquer cientista, qualquer pessoa pode usar a sua voz como identificação biométrica, que não existe outro timbre semelhante ao seu. Isso é um registro do mundo espiritual. E eu e você atraímos a presença de Deus com som. Como ele fazia atraindo Adão e Eva para a comunhão com som. Por isso a importância de a gente aprender que não é só músico, Todos nós precisamos descobrir essa ferramenta e passar a usá-la, invocar o Senhor com louvor e adoração, exaltar o Senhor com louvor e adoração, usar o corpo, usar a voz, movimentar nosso corpo, porque esse é o som do Éden, o som que vem do sopro. O meu desejo é que isso seja a realidade de todos, Cada dia um número maior de pessoas entendendo essa realidade de que se a Grécia, se a religiosidade fez com que a música fosse só um elemento litúrgico, mecânico ou de entretenimento ou de dinheiro para um grupo de artistas, o reino de Deus vai fazer com que a gente resgate uma vida de louvor e adoração em que eu vou para diante do Senhor com todas as outras formas de louvor e adoração. Paulo descreve isso muito bem. Mas sobretudo com a música e com o liberar da palavra. Então, quando você estuda salmodiar, o que é salmodiar? Por que o povo de Deus salmodiava? Cantar sua realidade sem preocupação com o instrumento, sem preocupação com é, espetáculo com gravação, com nada. cantar a realidade. Porque grande és tu, Senhor. Eu vibrar o meu corpo, eu usar a minha voz, eu atrair a presença de Deus, como Paulo diz em Efésios 5. Se a gente entende isso, a gente resgata o que acontecia no Éden, da vinda da presença de Deus. Amém. Glória a Deus, muito bom. Amém. Gente, o São é uma pessoa de, de muito conteúdo, bagagem, experiência, caminhada com Deus, como eu disse, que me abençoa e me inspira. E eu estou feliz demais da gente poder é, apresentar esse conteúdo, esse curso de vida de louvor e adoração. E quero realmente insistir que você, né, se como eu tem sido fisgado e despertado aí por essas palavras, que você realmente se disponha a fazer o um curso que vai trazer crescimento na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Mais do que só satisfazer informações. né? Acredito que elas vão provocar algo prático na sua vida. Amém. Então, meu amigo, Amém. muito Amém. obrigado pela sua dedicação, preparando esse curso, né? gravando e permitindo que isso pudesse alcançar aí, um número cada vez maior de pessoas. Amém. Que Deus seja Amém. louvado e que o propósito... Né, dessa ferramenta, desse curso, se cumpra em nome de Jesus. Se você quiser né, acessar o curso, as informações vão aparecer aí, estão disponíveis para você. É isso. Obrigado pelo seu tempo e atenção. Deus te abençoe.